É tipo caso de família, só que não. Hey monsters! Olha eu aqui mais uma vez. Tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leitos com Biscoito. Pra você que chegou de paraquedas e não faz parte ainda da família Coop Monster, venha fazer parte do. Nossa! <risos> fazer parte dessa família de monstrinhos, não é mesmo? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o um link lá do no nosso grupo no Facebook onde a gente faz um monte de monstrice e pode falar o que a gente pensa e pode bolar coisas juntos pra passar aqui no canal. E é isso, hoje eu tô aqui mais uma vez no Me Ajuda Otávio, só que dessa vez é diferente, que em geral eu pego os e-mails que o pessoal me envia, mas hoje, hoje eu vou pegar três, três... Três <risos> comentários que deixaram aqui no, nos vídeos ultimamente E eu vou tentar ajudar essas pessoas Então é basicamente isso Você me manda um problema, eu fiz que eu respondo o seu problema Na esperança de que eu realmente esteja te ajudando É assim que funciona Eu vou pegar o meu computador aqui Porque o meu celular está sendo gravado o áudio então, vou ler daqui mesmo Larissa Beatriz Muller Otávio, sempre quando eu envio mensagem pro crush Ele me dá vácuo Ele sabe que eu gosto dele Tipo, ele nunca me responde O que fazer para o senpai me notar Amiga, vou até pôr o computador aqui Que me deu um... Vamos pensar o seguinte, se o cara tá pouco se fudendo pra você Ele não merece você, não é mesmo? Então vamos Falar com ele, gente, pelo amor de Deus, olha que situação tensa A gente mandar mensagem pra pessoa, a pessoa visualizar e não responder E a pessoa ainda saber que a gente gosta dela Mas faz o inverso, ignora ele, esquece ele Vai procurar outros amores, em outras flores, em outros ambientes, não é mesmo? Aí quando você estiver maravilhosa um dia, saindo pro shops e ele te esbarrar Aí ele fala, hum, perdi a oportunidade Já era, meu bem, beijo, passou Então esquece, passa pra próxima Suana Lofi Oi, Otávio Ó, oh, eu tô gostando de uma menina E já faz muito tempo Ela também gosta de mim Mas por conta do meu pai Eu não fiquei com ela Só que o meu já sabe de mim Temos um caso lésbico E eu queria muito ficar com ela Porém, ela tem um namorado O que eu faço? Me ajuda, Otávio Beijão Ok Vamos lá. Se ela tem namorado e ela quer ficar com meninas, aí já temos um problema, né? Mesmo a gente não vai querer ser o furazoio do vizinho. A gente só fica com quem tá o quê? Descompromissado. Olha só que coisa legal. Passo a próxima também, gente. Vocês estão escolhendo as coisas erradas. estão escolhendo o um relacionamento errado, gente. Tatazinha Santos. Oi, me ajuda. Eu tô gostando de um menino, sendo que ele é bonito de rosto e feio de corpo. Eu só gosto do rosto dele. mas nada. O que eu faço? Me ajuda. Mais nada. Tá faltando um. Tá faltando umas pontuações aí, né, gente? Mas vamos tentar ajudar a Tatazinha. Vamos lá! Você tá gostando do menino ou você acha ele bonito? É, são coisas completamente diferentes. Porque pelo que você tá falando pra mim, você acha, você gosta dele, mas você só gosta dele por causa da cara dele. Você não gosta dele por conta do conteúdo dele. Dele ser uma pessoa legal, dele ser uma pessoa que te faz rir, dele ser uma pessoa que te compreende e que te faz bem. Então isso não é gostar, amiga. Isso daí é. É uma apaixonite, mal resolvida Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente gosta da pessoa Pelo que ela é, por tudo E não só, tipo, pela cor do cabelo, pela cor do olho Pelo, pelo sorriso que os dentes é branco E esse comentário eu acho um pouco, um pouco chato Porque pensa só, uma pessoa chega pra mim E fala assim, não hum, tô gostando da tatazinha Mas só da cara dela, porque o resto não dá pra aproveitar Então ela não tá gostando de você Repensa um pouquinho isso daí, né? Vamos repensar, vamos entender um pouco o que é gostar Obrigado Hoje foram essas, esses três comentários que eu tô respondendo pra vocês Se você é do outro lado, tem algum problema, tem algum sentimentozinho lá dentro que você não consegue responder Deixa aqui embaixo que eu tento ajudar você a se responder Ou me manda no e-mail que vai estar aqui embaixo Que eu também posso gravar um vídeo tentando ajudar e resolver o seu problema Porque a intenção é essa, né gente? A intenção é a gente meter a colher no problema dos outros pra ver se ajuda É isso! Nossa, eu tô com uma voz meio gralhenta hoje, né? É isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar aquele seu joinha maroto, isso me ajuda muito Eu amo muito vocês, meus monstrinhos, até a próxima e falou!